o Maurício Pococa vai fazer uma demonstração das variônicas essa é a variônica fixa e nós trabalhamos com ela o link está embaixo aí na de descrição essa é a fixa Essa que é a telescópia, que ela acaba na parte da mão. Essa você pode carregar no bolso. E ela também estica as um tempo. Essa também, a descrição também. Ela também está embaixo aí no vídeo. E ela as dobra, fora de E também são uma as... telecomunicações que você pode...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 Hoje eu vou fazer mais um vídeo, mostrar mais um pouco na prática, como é que bateia ela, o nosso amigo Edson aqui que vai gravar e hoje nós estamos com um pouco de problema porque eu estou sem bola. Então foca bem aqui na hora boca de voltar fazer. você pega ela lá, você dá uma mexida nela, mexida com a mão, pode ali Quando você joga ela para frente, a areia mostra areia bem no bico da bateia. Não a areia, a areia está saindo lá no bico da, da bateia. Então você vê o movimento aqui você vê a areia. Então, quando você está mexendo ela aqui a água em cima dela, a areia está indo para frente. Então a areia está indo no bico da bateia.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 Um pouquinho desse aqui que tá na bateria aqui, depois de apurado, ele dá uns 3 quilos Vou dar mais uma batejada aqui. Uma outra coisa que eu vou aproveitar agora é. mostrar como é que bateia para ouro o ouro a água entra do lado da bateia e sai do outro aqui ó estou fazendo aqui ó. só que aqui para o pó ele não serve por um exemplo porque o pó forro... tá olha então a água entra a água sai esse é baixado para ouro para o pó não o pó já é já é apineirado aqui vou a areia para frente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 Mas eu não vou batear ele sem muito não, não porque o tempo hoje está curto. Mas eu vou deixar um retinho aqui para nós dar uma olhada no fundo esse recheio está aqui, agora nós vamos botar ele porque se tiver um vestido de ouro esse rei teria que estar aqui ó tá vendo a areia na frente tá vendo, se tem alguma coisa de ouro já tem alguma pinta amarela aqui no meio então não tem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 Depois você pega ela lá Você dá uma mexida nela Mexida com a mão, Olha a areia tudo Aí, Quando você joga ela para frente A areia mostra bem no bico da bateia Então a areia está areia saindo lá no bico da, da bateia Então você vê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 Agora, ele não tá ele não dá tá 80% aqui eu vou levar ele assim lá em casa eu termino de apurar ele é a patinha aperta né? é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 A água entra do lado da bater e sai do outro aqui ó, Volta fazendo aqui ó Só que aqui pro pó ele não serve Por um exemplo, porque o pó Olha lá Então a água entra, a água sai Esse é bateado pra ouro. Pra pro pó não, o pó já é Já é peneirado aqui jogando areia pra frente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 Mas eu não vou bater aí lá muito não, porque aqui a porta está Mas eu vou deixar um restinho aqui para não dar uma olhada no fundo aqui.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 que estava aqui em umas várias finalidades. Permite os amigos para se inscrever no canal, deixar o um like, fazer os um comentários, para que o canal possa crescer. Uma boa tarde, os amigos. Deus abençoe a todos.